É, meu nome é William, tenho 24 anos e sofro com ejaculação precoce Então, daí vim dar meu depoimento aqui sobre o Iron Man Cap Certo dia tava navegando lá no Facebook, lá passei, vi um anúncio de produto que resolvi comprar Só que no dia tava meio corrido lá, não consegui, daí ficou para depois dois dias depois comprei esse produto que eu e mais um amigo meu compramos seis frascos pessoal de seis frascos ele ficou com três eu fiquei com três em um mês ele teve resultado e eu também tive pessoal. e esse produto que é o mais vendido aqui ó no Brasil e consequentemente é né, pessoal o mais vendido sempre é o melhor né aí me o main aí ó você que sofre de ejaculação precoce e é, que aumentar isso o pênis Eu consegui aumentar 6 centímetros no meu em um mês E daí vem dar meu depoimento aqui é, Esse que é o site oficial Que eu tô navegando nele Que pode ver que ele é sucesso nos, nos Estados Unidos Lá agora tá disponível no Brasil aqui Cinco estrelas pessoal Aí é o maincaps Pode ver que a promessa dele é uma promessa que realmente cumpre com o que diz aqui, sabe tá, pessoal? Eu comprei, meu amigo também gostou, também já já adquiriu mais, que vai usar mais e o negócio tá pegando preço mesmo pessoal aí. Ó. Você quer ir aumentar aí alguns centímetros? Esse aqui é o produto certo. Só que eu tenho comunicado a fazer pessoal. O produto Mercado Livro, da OLX É falsificado Então, para você não ter esse Enrosco aí Pega e vai Aqui na descrição, embaixo aqui. Tem um link ali Clica nele que vocês vão cair aqui ó, Nessa página, pessoal Essa página aqui é a página original Do site oficial, ó, pode ver Botãozinho laranja Piscando aqui, vocês vão cair lá Vocês já vão notar Então tá aqui embaixo, aqui, vai lá site oficial com desconto e adquira esse produto aí que tá revolucionando me ajudou demais esse produto, produto que só tenho a agradecer, não tenho o que falar, pode ver que a embalagem é, é simples não tem nada escrito atrás é do mesmo jeito que da frente aqui tá, o produto bem discreto pessoal, isso que me chamou a atenção também porque eu eu não moro sozinho né pessoal, daí quando chegasse ali, eles embalam bem certinho ali, vem uma embalagem marronzinha, bem discreta. E eu tô tomando ainda pessoal, mas já tive resultado já. E é isso aí, bora para bora para pra mais um aí. Beleza pessoal, até mais.